Opa! Tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas e sou técnico aqui da Manejo Bem. Você amigo que assistiu toda a nossa série de vídeos sobre hortas, você já aprendeu a montar os seus vasos, já aprendeu o cuidado com as suas plantas, já aprendeu também a fazer a sua própria compostagem aí na sua casa. Mas nesse vídeo de hoje, a pedidos, a gente vai estar tá falando de uma outra técnica agrícola que você pode estar tá adotando aí, tanto na sua horta vertical, quanto em outras plantações que você fizer. Essa técnica é a cobertura de solo. E agora nós vamos te apresentar ela e te ensinar a fazer ela aí na sua horta e quais que são os benefícios dela. Então vamos lá. Então a cobertura de solo, como o próprio nome já diz, é você aplicar uma cobertura, normalmente se aplica uma cobertura orgânica, de matéria orgânica, no seu solo. Essa cobertura vai auxiliar tanto o seu solo quanto a sua planta. Como assim? Essa cobertura, primeiro porque ela vai auxiliar no impacto das chuvas. Quando o solo recebe a chuva diretamente, pode acontecer erosões por causa desse impacto da chuva. Quando tem essa cobertura, esse impacto é amenizado, porque vai bater primeiro na cobertura e vai se espalhar suavemente. Também essa matéria orgânica, quando decomposta pelos microrganismos, entre outros fatores, ela vai gerar nutrientes para o seu solo e, consequentemente, esses nutrientes que estão no solo vão se passar para a planta que você cultivou, tornando ela assim mais vigorosa e mais nutrida. Além disso, há o problema das plantas daninhas. Com essa cobertura de solo, você fazendo essa técnica, as plantas daninhas têm, têm reduzido o seu impacto na sua cultura, no seu plantio, porque elas não vão ter a luz solar, porque elas vão estar tá cobertas pela cobertura de solo não vão ter essa luz para elas se desenvolverem e crescerem e por assim atrapalha, atrapalharem a planta que você cultivou e agora a gente vai ensinar como que coloca ela na sua horta é bem simples, mas antes um detalhe existe tanto os compostos orgânicos para a gente usar como cobertura que são os mesmos que você utiliza na sua composteira são folhas secas, folhas caídas no caso cascas de fruta cascas de legumes, você também pode estar tá adotando aqui Lembrando de sempre ficar atento, se não a presença, se não aparenta estar doente tanto essas folhas quanto esses restos de verduras, legumes e frutos também. E existe também o outro que é o inorgânico, que são por exemplo pedras decorativas que você pode colocar nas suas plantas decorativas. Este inorgânico não é recomendado para sua horta vertical e nem outro, qualquer tipo de horta, certo? E para você aplicar é bem simples, você vai aplicar no seu, no seu vaso que você cultiva, os seus vasos maiores, você vai ter uma condição maior de colocar, e coloque entre as entrelinhas. Não coloque diretamente na linha nem de onde que está a planta, porque isso pode causar um sufocamento dela. Você tem que deixar esse espaço. E, como eu havia falado, não coloque folhas nem restos doentes para não espalhar essa doença para o resto da sua horta. Certo? Então, depois de você colocar... Seguindo essas dicas da sua matéria orgânica, você vem e rega com o regador, com o objeto que você tiver para ela ficar justa naquela área. Ela vai se adaptar àquele solo e vai estar pronta a sua cobertura. Um detalhe bacana também, que ela vai auxiliar ao controle da temperatura daquele solo. Vai deixar mais estável, impedindo que fique muito quente, muito frio. Ajustando assim a temperatura para sua planta. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa dica. Deixe seu comentário aqui do que você achou, se você tem um outro conteúdo que você tem interesse em saber, tanto sobre horta, sobre qualquer outro cultivo, alguma técnica agrícola que você tem dúvida. No mais é isso, a gente agradece por você ter assistido. Curte também esse vídeo, compartilhe com seus amigos para eles terem acesso a essa informação. E também, qualquer coisa, dúvida que tiver aparecido, pode consultar o seu técnico da Maneje Bem através do aplicativo Maneje Chat. Ele está disposto a tirar qualquer dúvida que você tiver, certo? Então é isso, até a próxima. Tchau, obrigado!